M3 Matemática Multimídia apresenta Série matemática Oi gente, tudo bem? Estamos novamente com vocês para contar uma das muitas histórias da história da matemática. Dessa vez, nossos amigos Joãozinho, Sofia e a gentil professora vão receber um convidado dos mais ilustres para discutirem o seu conceito de número. Hoje nosso programa vai ser sobre Newton e o conceito de número. A noção de número, como sabemos, é bastante antiga. O registro dos números é quase certamente anterior à própria escrita. É claro que a noção de número dos antigos era ainda intuitiva e não um objeto matemático. De fato, o conceito de número aparece pela primeira vez de forma clara e por escrito nos livros aritméticos dos elementos de Euclides. Pitágoras, antes de Euclides, já dizia que tudo é número, mas nunca deixou registrado qual o seu conceito de número. Dessa forma, a aritmética pitagórica é bastante questionável. O interessante é que o conceito de Euclides, ou de quem ele tenha copiado, permaneceu intocado por mais de 1.300 anos. Sim, os árabes, ou talvez os indianos, foram os primeiros a questionar e tentar ampliar o conceito de Euclides. Depois, muitos outros também questionaram esse conceito através dos tempos. Entre os que questionaram o conceito euclidiano de número, está Isaac Newton. Isaac Newton é um dos mais famosos físicos e matemáticos de todos os tempos. Suas leis da mecânica são bem conhecidas até hoje. Também, Newton tinha outros interesses além da física e da matemática, como a astrologia e a previsão de acontecimentos. Parece, segundo testemunhas confiáveis, que no outono de 1663, Newton comprou um livro de astrologia. Este livro o teria levado ao estudo de trigonometria, dos elementos de Euclides e finalmente a antecipar a matemática moderna. Vamos falar aqui de um de seus livros não muito conhecidos, Aritmética Universal, publicado em 1707, no qual Newton expõe seu conceito de número. E esse é justamente o nosso tema. A questão é saber se o conceito estabelecido por Newton continua válido ou é questionável, ou ainda se precisa ser modernizado. Senhor Isaac Newton, para Euclides, número é uma multidão composta de unidades. Mas parece que o senhor tem um conceito diferente. O senhor poderia nos explicar, por favor, qual é esse conceito? Com todo prazer, professora. Antes de tudo, gostaria de dizer que tenho um profundo respeito por Euclides e os seus elementos. Li com muita atenção todos os livros dos elementos. No entanto, Euclides não trata de equações e o seu conceito de números se restringe aos números naturais. Em meu livro, Aritmética Universal, trato de aritmética, de álgebra e principalmente de equações algébricas. Ora, quando falamos em equações, estamos interessados em suas raízes e como bem sabemos, a maioria das raízes não são números naturais. Daí, a necessidade de ampliar o conceito de número. Mas, senhor Newton, qual é, então, o seu conceito de número? Ora, Sofia, entendemos por número menos uma coleção de unidades e mais uma relação abstrata de uma quantidade qualquer com uma outra de mesma espécie que tomamos como unidade. Os números são de três espécies. O inteiro, o fracionário e o surdo. O inteiro é medido pela unidade. O fracionário por um submúltiplo da unidade. E o surdo é incomensurável com a unidade. Muito obrigada, senhor Newton, por expor o seu conceito de número. Mas creio que nos ficaram algumas dúvidas. Como eu faço para entender o que é uma relação abstrata? Muito simples, gentil professora. Você deve se sentar ao pé de uma árvore e esperar que uma maçã caia em sua cabeça. Nossa, é tão simples assim? Me parece difícil de acreditar. Vá em frente que a fé vos vira. Na realidade, um francês vai dizer isso daqui a alguns anos e vai ficar famoso. Senhor Newton, o senhor não acha que também devia esclarecer o que o senhor entende por quantidade? Pensei que o único impertinente aqui era o Joãozinho. Vejo que me enganei. Senhor Newton... Que história é essa de um surdo ser um número? Olha, Joãozinho, para os antigos gregos e ainda para muita gente, os números eram apenas os números inteiros positivos. Mas os árabes quiseram associar um número à diagonal de um quadrado de lado unitário. Isso não era possível. Um lado é menor do que a diagonal que é menor do que dois lados. Ou seja, a diagonal é não pode ser expressa como um múltiplo de um lado. Disseram, então, que era um mudo. Quando traduziram para o latim, virou surdo. Mas, afinal de contas, seu Newton, o que é um número surdo? São todas as raízes de números inteiros positivos. As raízes das somas de raízes. Enfim, tudo que envolva raízes. Pode parecer estranho, mas, como tem uma capacidade de prever o futuro... Acho que essa expressão, número surdo, vai ser usada até o século XX. E olhe que, para mim, o século 18 mal começou. Então, por exemplo, raiz de 2 é um surdo. Mas qual é o número que elevado ao quadrado dá 2? Você tocou num ponto delicado, Sofia. Podemos calcular a raiz de 2 aproximadamente com quantas casas decimais quisermos. Milhares ou indefinidamente. Agora... Como multiplico dois números com milhares de casas decimais? Quase impossível. Mas acredito que é um número. Algum número tem que medir a diagonal de um quadrado. Espero que no futuro algum alemão resolva o problema de conceituar os surdos de maneira mais ou menos simples. Foi muita coragem minha colocar os surdos como números. Um professor meu causou um escândalo quando expressou o surdo de 12 como produto de 2 pelo surdo de 3. Por que é justo um alemão vai esclarecer o que é um surdo? Intuição minha, Joãozinho. Ah, o Joãozinho tem cada pergunta. Bem, mas por aqui temos que finalizar o nosso primeiro bloco. Enquanto isso, por que vocês não discutem um pouco com seus professores o conceito de número e a vida de Newton? Boa ideia! Fiquem atentos que voltamos logo! Série Matemática. Técnica Álvaro Bufará Coordenação de Mídias Audiovisuais Professor Eduardo Paiva Coordenação Geral Professor Samuel Rocha de Oliveira Série Mátema Oi gente, estamos de volta com a nossa discussão sobre Isaac Newton e o conceito de número. No fim do bloco, Newton e Joãozinho discutiam o um número surdo. O que será que eles estão discutindo agora? É verdade, seu Newton, que aos 80 anos o senhor se orgulhava de ouvir e enxergar bem e ainda ter todos os dentes na boca? A modéstia não me permite responder. Joãozinho, mais respeito! Limitem suas perguntas ao nosso tema, conceito de número, por favor. Senhor Newton, será que o senhor esqueceu de considerar o número E e o PI? Como números? Ah, você percebeu? Você é mesmo muito esperta, Sofia. Quanto ao número E, para mim ele ainda não foi inventado. Ouvi uma conversa que ando pensando na fórmula do cálculo de juros compostos e que acham que essa fórmula deve estar ligada ao que no futuro será chamado de exponencial. Mas acho que vamos ter que esperar uns 50 anos até que o senhor Euler Põe as coisas mais ou menos em ordem. Senhor Newton, você poderia nos explicar quem é ou será esse senhor Euler? O senhor Euler vai ser um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Vai pôr pingos em muitos is. Vocês logo vão ouvir falar das incríveis fórmulas que o senhor Euler vai inventar. Mas como o senhor sabe que Euler vai pôr as coisas em ordem? Já te disse, Joãozinho. Eu tenho a capacidade de prever o futuro. Tenho certeza que o senhor Euler vai explicar tudo direitinho. Hum, tudo bem. Mas e o número pi? Bem, quanto ao pi, a coisa é mais complicada. O inglês já usou o pi numa fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Mas como ele não é uma pessoa famosa, ninguém prestou atenção. Acho que também vamos ter que esperar mais uns 50 anos até que o senhor Euler comece a usar o pi como número e relacionar com o número E. Mas não se preocupe. Quando você começar a estudar essa matéria, já estará tudo muito bem explicadinho. Que estará tudo bem explicadinho, tenho certeza. Mas estou duvidando da sua capacidade de prever o futuro, Sr. Newton. O Joãozinho não vai começar a estudar nunca. Sofia, não provoque e tenha respeito com o Sr. Isaac Newton. Tudo bem, professora. Desculpe, seu Newton. Eu também peço desculpa, senhor Newton. Mas eu gostaria de perguntar mais uma coisa sobre o seu conceito de número. Qual é, professora? Parece que o senhor também não definiu os números negativos. Bem, professora, eu defino as quantidades afirmativas e as negativas. As quantidades afirmativas são aquelas que são maiores do que o nada e as quantidades negativas, aquelas que são menores do que o nada. Penso nas quantidades negativas como débito, temperaturas abaixo de zero, etc. É difícil chamar de número essas quantidades que são menores do que o nada. Vamos ter muitos problemas em aceitar as quantidades negativas como números. Mas, de qualquer maneira, na resolução de equações algébricas, aparecem as raízes negativas. Normalmente, essas raízes eram descartadas, ou dizia-se que o problema não tinha sentido. Em algum momento no futuro, teremos que encarar essas quantidades com mais cuidado. Creio que só no final do século XIX, alguém vai criar um critério para se chamar essa quantidade de número. Prevejo também que a senhora professora vai ter muito trabalho com seus alunos quando ensinar os números negativos. Mas diga para eles o que o grande Gauss vai dizer daqui a 100 anos. E lembre-se que estou em 1.700. Bem, então creio que o senhor quer saber o que o senhor Gauss falará em 1.800, não? Por que o senhor mesmo não diz o que ele falará, além de incomodar seus professores? O senhor Gauss vai dizer que os números são uma livre criação do espírito humano. São objetos abstratos. A senhora vai ter que convencer seus alunos que os números são criados, imaginados pelo espírito. Eles não existem na natureza, mas... Por isso mesmo, eles são tão úteis e podem ser usados em tantos ramos da atividade humana. Além disso, vocês vão ver como a teoria dos números é uma criação muito bonita. O senhor também não considerou os imaginários. Prefiro chamar esses objetos de raízes impossíveis. Eles também aparecem como raízes de equações algébricas. Mas nada mais impossível que o surdo de menos um, que não é maior do que o nada nem menor do que o nada. Não os vejo como quantidades. Será também o Sr. Gauss quem vai tratar tranquilamente as raízes impossíveis como um número qualquer, chamando-os de números complexos. Mas observe que a aritmética vai passar por um processo de maturação de mais de 100 anos. Talvez até mesmo 200 anos, até que tudo fique bem explicadinho. Ah, montando de assunto, senhor Newton, é verdade que o binômio de Newton não é de Newton? Joãozinho, seja educado, não se faz esse tipo de pergunta. Tudo bem, professora. Sim, Joãozinho, é verdade. Os árabes e depois deles muita gente já sabia desenvolver o binômio em potências inteiras. O que eu fiz foi desenvolver o binômio em potências fracionárias. Mas as pessoas se acostumaram a associar meu nome ao caso dos inteiros. Acho muita gentileza e me sinto muito honrado. Bem, é hora de encerrarmos. Muito obrigada pela sua atenção, Sr. Newton. Desculpe perturbar o seu descanso. Sem problemas, professora. Já descansei bastante e tenho também toda a eternidade para descansar. Bem, aqui acabamos outra das muitas histórias da história da matemática. Antes de nos despedirmos, é importante ressaltar que Isaac Newton, com seu livro Aritmética Universal, conferiu à álgebra a estatura de ciência, ainda que seu conceito de número seja questionável. Newton descansa hoje na principal catedral de Londres, ao lado de reis, rainhas e dos maiores heróis da história da Inglaterra. Além de ter sido eleito, Lorde foi sagrado cavaleiro do reino. Foi um professor dedicado e um cientista maior. E aqui encerramos outra história.